Viva irmãs e irmãos da fé. Vamos fazer um pequeno estudo. Uma série de vídeos. E ver como os parâmetros alteram o som. Vamos aqui aos sons que eu já guardei aqui no user. Temos aqui este. É o grande piano. O primeiro grande piano do próprio teclado. Este é o piano que eu uso para fazer experiências. Este já foi o primeiro som que eu fiz. O grande piano 1. Um, e o segundo som. O grande piano 2. Vamos mostrar aqui. Este que é o grande piano. Já está, já está posto. Vamos por aqui no edit. Aqui está. Os parâmetros de fábrica são estes. 64, 64, 64, 64, 64. 63, 127, 0 e 0. Vamos começar a fazer um estudo. E vamos alterar o som. Vamos ver como é que este som soa. Temos que sair. Para ouvir o som temos que sair daqui. Temos que vir aqui desligar esta luz gramalha e agora vamos ouvir o som. Vamos ouvir aqui no grave E agora vamos então fazer um estudo, vamos outra vez ao edit. E vamos aqui a este, eu acho que este é muito interessante o release. Vamos tirar o release todo e vamos ver se notamos alguma diferença. Vamos salvar. Isto vai escrever por cima do que já estava, que é para ficar como está. Ok. Agora é temos. Eita! Mamã. Ok. Vamos lá. Vamos ouvir o som. Ah. Temos que vir sempre aqui, senão não tem som. Vamos ver como é que isto está. deve ser isto assim que eu tiro assim que eu tiro o dedo acaba imediatamente o som é bruto acaba e acabou acho que é isto vamos agora para ter a certeza vamos ao edit outra vez vamos ao release Portanto reparem o release está em zero e agora vamos pôr venho aqui à rodinha e vou pôr por o release no máximo, vamos ver o efeito. Vamos outra vez salvar. Vamos salvar isso vai escrever por cima, portanto vai ficar com este parâmetro. E aqui está, portanto está tudo igual, o som está tudo igual, só aquele eco aumentou para o máximo, estava no mínimo. Agora vamos aqui sair, para poder tocar. Vamos aqui, permitir tocar, vamos ouvir. Ah, é isto. O som prolonga-se. Faz... Tom. Continua... Ainda está. Não sei se o microfone se consegue apanhar. Eu tirei o microfone de cima das teclas. Porque as teclas quando se carrega fazem um barulho. E se eu tiver aqui o microfone do celular apanha o barulho da tecla. De forma que agora tenho aqui um... O microfone é externo está mesmo em cima aqui está aqui em cima. Pronto, está aqui em cima o microfone. Está mesmo ali em cima, só de uma de um speaker, de um, speaker, né? de um alto falante, Mas é isto. Isto prolonga o som. Muito lindo. Vamos ver como é que está o piano. Lindíssimo. Não sei, não sei, não sei se consegue ouvir muito. Eu já gravei um. Em que pus aquilo no máximo, aquele parâmetro no máximo e fica fica com efeito, ainda está. Ainda está ainda estou a ouvir a ressonância. Esta ressonância na verdade para gospel é isto que eu quero. Porquê? Porque parece que tem um som angélico por trás. Parece que está um coro de anjos. Parece que tem algo espiritual. É este o som que eu quero. E portanto é muito fácil afinal. Está aqui. Aí está. O release. Release em português deve ser soltar. Pois este, este som não solta. Fica. Permanece. Lá está. Ah, quando entra aqui nisto não toca temos que sair e agora temos que tirar aqui e só agora é que toca Isto é maravilhoso. Isto é divino. Eu espero que as irmãs e os irmãos que tocam gospel nas igrejas. Que possam ver que se tiverem a possibilidade do aparelho que, que estão, com, com o qual estão a trabalhar. Se tiver alteração destes parâmetros. Acrescentar isto é maravilhoso. Faz um som realmente espiritual. Um som que não é mundano. É um som que o espírito é elevado para o Senhor maravilhoso maravilhoso glória é a do Senhor a paz serena da presença do Senhor seja com todos nós